Seja bem vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos conhecer a história de mais um fora de série nacional, o Audi. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. O mercado de automóveis no Brasil sofreu diversas nuances referente à abertura e fechamento do mercado à comercialização de veículos importados. Até o início de abril de 1976, o nosso mercado era livre para o comércio de carros importados zero quilômetro, situação que mudou com o Decreto-Lei número 1455, de 7 de abril desse mesmo ano, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, que passou a proibir a importação de veículos a fim de favorecer a produção local. Com isso, clientes de carros importados ficaram órfãos de modelos diferentes e nosso mercado passou a explorar o nicho dos veículos fora de série que eram carros que usavam uma base mecânica de algum modelo produzido no Brasil e ganhavam uma carroceria diferenciada que pudesse agradar esse tipo de cliente. Muitas marcas surgiram no decorrer dos anos 70 e exploraram esse filão de mercado até que a abertura do mercado aos carros importados no início dos anos 90 detonasse cada uma delas até sumirem definitivamente. Em 1983, surgia uma nova marca, a Audi, abreviação de Almir Donato Equipamentos Esportivos, criada em São Paulo por Almir José Donato, ex-campeão de moto velocidade, que iniciou sua jornada com uma diversidade de atividades, como fabricação de acessórios, construção de pequenas motos e transformação de picapes em cabines dupla. Um curioso fato, narrado pelo meu amigo Luiz Gustavo Cabê, do Portal Gasolina, que teve uma longa conversa com o Almir Donato, deu início ao desenvolvimento e construção do seu próprio automóvel, que foi lançado no segundo salão do veículo fora de série, no primeiro semestre de 1987, o Audi GT 1.8 Street, que foi considerado o mais importante lançamento do evento. Então assim, eu vou contar duas histórias que eu ouvi dele, cara, uhum. que foram fantásticas, tá? E vou compartilhar com os ouvintes do nosso podcast, o seguidor, mão, hein? os Você seguidores do mão. Portal Gasolina. É, talvez alguém já conheça, ah, né? os mas, amigos dele mas, mas no portal é. cara para quem conhece a história do Ferruccio Lamborghini que foi comprar uma uma Ferrari e foi zombado pelo Enzo Ferrari uhum. e acabou produzindo os, os carros os super esportivos Lamborghini cara a história se repete aqui no Brasil nossa, olha aí. ele comprou um Puma uhum. e por algum motivo não recebeu esse Puma uhum. e falou que ia produzir um carro uhum. e produziu para quem voltar no nosso site uhum. exatamente aquele carro branco que está no salão do fora de série de 1988 uhum. em Noibirapuera. Tá. tá. E ele foi lá na Puma, já não era mais concessionária Puma. Tá. E ele foi lá entregar o convite ao uhum. cara que disse a ele que ele era louco quando <risos> ele falou que ia produzir um carro. Tá? Então, assim, essa é uma das histórias. Uhum. A outra história muito bacana, ele, campeão brasileiro de moto velocidade, enfim, uhum. no, nos anos 90, ele usava uma Kawasaki Ninja e nasceu o primeiro sobrinho. O que, que ele fez? Ele construiu uma mini-moto aos moldes da Ninja para o sobrinho olha que legal e a moto fez tanto sucesso que ele vendeu milhares de motos uhum. para o mercado interno para exportação enfim então assim cara são muitas histórias muita coisa uma oportunidade que a gente tá tendo aí que o portal tá tendo sim de conhecer realmente é, Almir Donato foram dois anos de estudo de engenharia e o projeto baseou-se no dinamismo sendo constantemente aperfeiçoado conforme as novidades que surgiam nos grandes salões internacionais, como, por exemplo, a aba sob o para-choque traseiro e o para-sol embutido no teto como nos Mercedes-Benz. Muitas peças eram de fabricação própria, como as lanternas, para-choque, maçanetas e rodas, que dava mais exclusividade ainda ao carro. O carro era produzido a partir de cortes feitos no monobloco de um Volkswagen Gol preservando a lataria do piso, painel e compartimento do motor. Sobre essa base metálica prendia-se a carroceria de fibra de vidro. O carro tinha carroceria coupé com duas portas, dois mais dois lugares de linhas modernas e proporcionais tinha capô com ressalto para abrigar o motor e traseira curta e alta. Na dianteira, os faróis escamoteáveis, que funcionavam através do vácuo do carburador, juntamente das lanternas e grade, formavam um belo conjunto horizontal. Esse conjunto gerava uma boa aerodinâmica que refletia em desempenho e consumo. Seu estilo, atualizado e funcional para a época, contemplava itens exclusivos, como uma estreita grade na dianteira, faróis e setas na dianteira e na traseira, além de rodas de aro 14 e tala de 6,5 polegadas, com logotipia do nome do carro, além de espelhos retrovisores elétricos incorporados à carroceria, grande área envidraçada, e teto solar vindo do Ford Escort XR3, mas com acionamento elétrico. Internamente, o Audi GT 1.8 Street mantinha sua personalização. Vinha com um painel de instrumentos digital, volante e bancos exclusivos que proporcionavam conforto e funcionalidade ímpar. Na mecânica o Audi vinha com o mesmo motor 1.8 do Volkswagen Gol GTS, com 1.781 cm cúbicos, com 99 cavalos e 14,9 kgfm de torque ABNT, alimentado por um carburador de corpo duplo e fluxo descendente, movido a álcool, com tração dianteira e câmbio de cinco marchas, sendo que havia uma proposta futura de uma versão automática. Vinha com suspensão dianteira independente, tipo McPherson, com braços triangulares inferiores, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora, e traseira semi-independente, com braços tubulares longitudinais interligados por barra trabalhando em torção, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Também trazia freios a disco na dianteira e tambor na traseira, porta-malas com capacidade de 276 litros, media 4,01 metros de comprimento, 1,65 de largura, 1,26 de altura e entre-eixos de 2,35 metros. A partir do 15º Salão do Automóvel, em 1988, o Audi GT 1.8 Street passou a utilizar o um motor Volkswagen AP 2.0 com 112 cavalos. Até 1990 foram fabricadas 16 unidades do Audi GT, a última delas transformada por Almir em carro de competição era o início de novos rumos para o Audi. Em 1990, estreava na história das Mil Milhas Brasileiras o novo traçado do Autódromo de Interlagos, feito em função da Fórmula 1, e foi a estreia do protótipo Audi RTT. Tratava-se de um protótipo de corridas, concebido pelo próprio Almir Donato, e a sigla RTT vinha do inglês Racing Transversal Transmission, ou seja, transmissão transversal de corrida. A preparação do motor 2.0 elevou a potência para 189 cavalos, com 31 kgfm de torque, alimentado por dois carburadores duplos de 50 mm, com um câmbio de cinco marchas do Ford Escort, e freios com discos ventilados na dianteira e traseira, permitindo velocidades de até 200 km por hora. Nesse período, surgiu o Audi Racing. Na estreia, os pilotos Almir Donato e Luiz Barros Pinto chegaram na quinta posição na classificação geral e em primeiro na classe B. O ano de 1999 marcou a estreia de uma nova geração de protótipos, construídos por Almir Donato. Chegavam às pistas os protótipos Audi Spider com carroceria aberta, melhor aerodinâmica, chassi tubular, carenagem de fibra e motor central, pesando apenas 630 kg. O motor era o mesmo Volkswagen 2.0 com a cilindrada levemente aumentada, de 1998 para 2.050 centímetros cúbicos, mas com taxa de compressão quase 50% maior, que passou de 10 para 1 para 14,8 para 1, além do cabeçote retrabalhado, novo comando de válvulas e dois carburadores, que elevaram a potência para 220 cavalos usando a transmissão manual do Volkswagen Gol GTI. Seu êxito foi tão grande, a ponto de, em 2002, ter sido criada uma categoria específica no campeonato paulista, a Spider Race. Em 2010, foi disputado o primeiro campeonato nacional da categoria. A comunidade esportiva considera ter sido determinante o aparecimento do Audi para o renascimento do automobilismo de competição brasileiro na década de 90. Mesmo com todo o sucesso nas pistas, em 2003, a Audi transferiu a produção do carro para o piloto Peter William Januário, que passou a comercializar o Audi Spyder através de sua empresa, a PW1, sem a marca Audi. Aqui terminava a curta história de mais uma importante marca da indústria automobilística brasileira. Aqui finaliza a história do Aldi. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!